Oi, eu sou o Cup e hoje vai ser um... Tá gravando, né? Tá tudo gravando... Oi, eu sou o Cup e hoje vai ser um vídeo... Não sei... <risos> o que acontece? As pessoas gostam muito de criar seus próprios headcanons. Headcanon é quando você cria o seu próprio fato sobre uma história fictícia, só que ela só é um fato pra você. Ele não é canônico, não é oficial, por isso que é headcanon. Head, ele só é canon na sua head. E assexuais costumam ter muitos headcanons, principalmente porque ninguém já nunca nos representa. Então sempre quando tem algum personagem que a gente consegue espremer alguma sexualidade dali, a gente tenta criar nossos próprios headcanons em cima deles. É isso que acontece. E existem vários headcanos assexuais populares. E eu vou estar vendo algum deles e dando a minha própria visão sobre esses headcanos. Eles são headcanos pra mim também? Eu consigo perceber aqueles personagens como assexuais? Lembrando que eu estou aqui, então, apenas trazendo a minha visão sobre uma coisa que não é nem canônica. Nenhum desses personagens são canonicamente assexuais. Se fossem, a gente não estaria nem tendo essa pauta aqui. Eu só vou olhar e dizer a minha opinião. E eu quero que você, que esteja assistindo, também diga quais são a sua opinião sobre esses personagens que eu vou dizer aqui hoje. Vocês conseguiriam ver eles como personagens dentro do espectro da sexualidade? Ou não? Concordo com a minha visão? pensam diferente, digam aqui nos comentários, vamos papear sobre isso. Eu separei uma listinha aqui com alguns personagens que eu sempre vejo muito as pessoas falando sobre como eles são representatividade sexual. Tem gente que chega a dizer representatividade sexual. Olha, primeiro que eu não acho que de headcan é representatividade, gente. Por mais que possa ser um headcanon popular, acho bacana... Mas representatividade mesmo, pra mim, é quando aquele personagem, ele foi feito com a intenção de ser assexual. Todas as pessoas que assistem aquele programa vai perceber ele como um personagem assexual, e que, além disso, ele foi representado de uma forma responsável. Então, as pessoas assexuais conseguem se perceber naquele personagem. Pra mim, isso é representatividade. Consigo entender como eles podem se tornar símbolos, de alguma forma. Mas representatividade, eu acho que é outra coisa. Inclusive, um personagem que muitas pessoas colocam como ícone sexual que... Será que eu concordo? É a Elsa. Na verdade, essa personagem ela tem uma longa história aqui no meu canal, porque foi um dos meus primeiros vídeos, foi um vídeo sobre a Elsa sexual, Exatamente. Lá, quando Frozen ainda era uma coisa nova, eu fiz um vídeo falando sobre a Elsa sexual e a Elsa lésbica. Mas nela, especificamente, eu percebo que muitas pessoas chegam e compartilham a informação de que a Elsa é sexual como se fosse um fato, quando não é. Não existe nada que diga que ela é canonicamente assexual, gente. Calma lá. Agora, por que, que as pessoas criaram esse headcanon de que a Elsa é sexual É uma pergunta que talvez eu esteja errado, mas eu tenho a minha visão. Eu acredito que um dos maiores influenciadores das pessoas terem essa visão sobre a Elsa é de que ela quebra um dos padrões das princesas da Disney, de que é que toda princesa tem um par romântico. Esse padrão já foi quebrado antes, né? Não é ela não é a primeira, mas ela é uma das poucas. Isso aparentemente já basta para as pessoas verem ela como uma personagem assexual. Não é só isso, né? Ela é uma personagem muito bacana, forte, determinada, ela tem seu momento de descoberta, mas pelo tudo que eu vi, Parece, me parece que o maior motivo é o fato dela não ter um par romântico O que eu vou dizer pra vocês, gente, eu assisti Frozen, eu adoro Frozen, assisti Frozen 1, um, 2... Eu não consigo ver Elsa como uma personagem sexual É, não é que eu não consigo vê-la como uma personagem sexual Só que não tem nada nos filmes que me fazem pensar que hum, talvez ela seja sexual, sabe? Tipo... Eu não sei Pra mim, Elsa em Frozen 1, Frozen 2, não tem um arco que gira em torno de um par romântico, nem nada assim. E não é só por causa disso que isso quer dizer que ela vai ser asexual, gente. Eu, não acho. eu acho que ela tem coisas muito importantes pra estar tá lidando do que tá explorando sua sexualidade. Agora, a Elsa lésbica, aí eu consigo imaginar um pouquinho mais. <risos> Ainda na Disney temos a Mérida, que a Mérida eu acho pior, porque tipo assim, só porque ela é uma história que não gira em torno de um par romântico, então as pessoas veem... Hum, mentira! É porque ela não quer casar. Na, no filme dela, ela não tá afim de casar e ela quer, sei lá, ser a guerreira e não sei o que lá, não sei o que lá. E as pessoas leem isso como ela não querer casar, como se pudesse ser parte de sua sexualidade. Ela não quer casar porque ela não tem interesse romântico ou sexual por outras pessoas. Aqui, eu acho mais possível, eu conseguiria ver, mas eu também não vejo ainda. Me desculpa, gente. Não vejo. Não vejo a Mérida como homossexual também. Pra mim, ela é só uma personagem que era muito nova pra casar, não queria ser forçada a casar com um menino aleatório. E teve problemas com a mãe e tá tendo que lidar com esses problemas com a mãe ao longo do filme. Bob Esponja. Olha, Bob Esponja tem uma questão também. Que é, assim como a Elsa, muitas vezes as pessoas chegam e dizem os quatro cantos do mundo como se ele fosse canonicamente assexual. Não sei se a cartinha tinha chegado errado aqui em mim, a informação tenha chegado errada aqui em mim, mas isso não é verdade. Ele não é canonicamente assexual, não. Olha... Eu acho que isso é culpa da mídia. Porque as pessoas falam que o Bob Esponja é canonicamente assexual por causa de uma fala que o criador do Bob Esponja disse, só que chegou às headlines como assim, tipo, Bob Esponja assexual e não gay, diz o criador. Só que ele não diz exatamente isso. Olha, literalmente o que ele fala, nunca foi de nossa intenção de que ele fosse gay. Eu considero ele ser quase assexual. É isso que ele diz. Ele não diz que ele é assexual. E pra mim, aqui a minha interpretação, é como se ele estivesse usando o assexual como um comparativo a partir do comportamento dele. Então ele... putz, eu acho que ele é quase assexual. Então ele nem é assexual. Mas o comportamento dele é quase como se fosse o de uma pessoa sexual, Uma pessoa que está é, desinteressada nesse mundo sexual e talvez também romântico. Aí seria romântico, né? Nesse universo. É isso que eu interpreto. Mas, red headcanon, eu vou te dizer que sim, eu consigo ver muito bem o Bob Esponja como um assexual estrito. Apesar dele ser um personagem que eu não acho que as pessoas vão se reconhecer muito no Bob Esponja, porque ele é muito caricata, né? Eu consigo ver ele como assexual estrito, então entra na minha lista, sim como assexual. <risos> Mas não canonicamente, não acho que é representatividade. Vamos falar, de, então, de animes, porque nós temos um muito, muito, muito popular, que é Ruffy. Ruffy de One Piece é um personagem que, em muitos e muitos momentos, na é à toa que tem muitos momentos, porque One Piece já passou de mil episódios, sim, mil episódios, e eu assisti quase todos deles, sim. Tenho vida? Não. E em todos esses episódios, Ruffy, sempre que tem algum conotação sexual em alguma fala, assim, piadinha, kkkkkk kkk, Ruffy não pega nada. Então ele é completamente, claramente desinteressado nisso. Ou inocente, é extremamente inocente. E eu acho que ele entra numa trupe, que aí já entra outro aqui, também vou tratar os dois juntos, que é o Goku. O Goku é outro. As pessoas não falam tanto dele ser asexual, mas eu vou trazer ele sim porque eu consigo ver. Olha. Deixa eu trazer. Eu consigo ver ambos Rufy e Goku de uma forma muito similar. Talvez assexuais estritos ou demissexuais. Tá aí. Porque assim, as pessoas já não acham tanto Goku. Por quê? Porque ele tem filhos. Mas ser assexual não quer dizer que você nunca vai fazer sexo. E ser assexual estrito também não quer dizer que você nunca vai fazer sexo. Principalmente se você tiver a intenção de fazer filhos. Porque você pode ser assexual estrito e querer ter filhos seus biológicos com sua esposa. E Goku, assim como Ruffy, também nunca Pega nenhuma conotação sexual, em nada, em nenhum momento. Nunca demonstrou nenhum interesse em relação a isso. Eu acho que, na verdade, isso é uma trupe de personagens de anime de simplesmente serem feitos extremamente inocentes a esse ponto. Mas a gente que é assexual consegue interpretar isso também como uma sexualidade ali. Então eu super consigo imaginar o Goku, por exemplo, sendo um assexual estrito, que não é sexo repulsivo. Então, tipo, não vai não é, ele não necessariamente acha sexo uma coisa nojenta. Ele só não tem interesse, o um mínimo interesse nisso mas, talvez pela Titi, ele fez. Então, lá dentro do seu relacionamento com a Titi, ele poderia muito bem ter feito um oba-oba, um tchaca-tchaca no buchaca, para agradar a sua esposa, numa coisa consensual entre os dois, funcionasse para os dois, ou até mesmo com a intenção de ter filhos. Mas que depois que ele fez, ele saiu para ir treinar, soltar os comer merrar por aí, se tornar o mais forte do mundo, porque eu acho que esse realmente é a única grande motivação dele. <risos> E eu super consigo imaginar a Ruffy sendo exatamente a mesma coisa. Eu consigo imaginar o One Piece quando estiver perto de acabar, sei lá, em seus 3 mil episódios, daqui a 10 anos. O One Piece fazer tipo um salto no tempo de chegar e mostrar o Rufy com, seja lá quem for sua esposa, com vários filhinhos ali. numa relação meio Goku-Titi também. Então pra mim é isso. Agora vamos para uma personagem. Que eu já vi muitas pessoas falando, mas muitas pessoas também acham super improvável isso Que é a baioneta Baioneta Baioneta é a personagem principal de um jogo Wreck and Slash. Tiro, porrada e bomba, muitos tiros mesmo. Tiro da mão, tiro da mão, tiro do salto. Coisa de louco. E eu acho incrível como surgiu essa fala de que a baioneta seria assexual. Por quê? Porque é uma coisa que contraria muita expectativa das pessoas. Porque não só a baioneta seria assexual, mas ela seria uma pessoa sexual. Que é extremamente sensual. Muita coisa do jogo dela é sobre seu grande sex appeal, assim, visualmente, né? Na história isso não tem nada a ver, mas ela é muito sobre sex appeal, sobre fazer as coisas mais fabulosas possível, e tchaca-tchaca no buchaco. Então as pessoas não conseguem imaginar como assim a baioneta seria assexual? Mas eu consigo imaginar essa é a pergunta, né? E eu vou te dizer, eu até Consigo ver? Eu consigo ver. Mas assim, olha, é, pra mim é claro que ela não é assexual estrito. Ela não, não dá pra ser. Por quê? Porque tá no cânone. Por quê? Porque tem uma fala dela, que ela chega e fala... Como é que ela fala? Uma respostada lá, não lembro nem o contexto, mas ela fala não gosta de bebês, mas que gosta do ato de fazer bebês. Então, né, ela tá falando do oba-oba. Então, se ela, ela, ela gosta, ela tem interesse no oba-oba. Então... Ela, no mínimo, vê sexo como uma coisa positiva, faria tudo mais, mas ela ainda pode estar no espectro. E eu consigo ver a baioneta sendo uma pessoa demissexual. Só porque ela tem interesse nesse universo sexual, não quer dizer que ela consegue se envolver com qualquer um. Eu consigo ver ela sendo uma pessoa por quem ela só se envolve com aquelas pessoas por quem ela tem um grande afeto, um grande relacionamento. Até porque ela sempre parece ter algo mais importante do que fazer, do que lidar com essas trivialidades mundanas. Em nenhum jogo, até onde eu saiba, até agora, ela teve um par romântico, mas eu consigo ver ela, baioneta, demissexual, sou completamente a favor. Agora, para finalizar essa lista, vamos trazer Sherlock Holmes. Eu já devo ter falado isso em alguns outros lugares, nem sei onde, mas... É porque Sherlock Holmes, as pessoas têm muito prazer, mesmo, imenso, de Sherlock Holmes ser sexual Mas, assim, vamos tirar primeiro o cânone a limpo. Obviamente, se eu trouxe ele para essa lista, é porque ele não é canonicamente assexual. E vamos falar de qual Sherlock Holmes, né? A gente tem os populares são os dos livros e o dessa série da BBC. Deixa eu te dizer, não dá para ele ser sexual canonicamente nenhum deles. Os livros de Conan Doyle, eles foram escritos Antes da nossa conversa sobre a sexualidade, você quer chegar ao ponto que estamos hoje. Então, não existe a possibilidade dele ter sido intencionalmente escrito para representar uma comunidade da forma com que a gente reivindica hoje em dia, porque essa, essa conversa nem existia na época. Tem que lembrar que a comunidade sexual da forma com que a gente conhece é algo extremamente recente. E esse da BBC já é dito, né? Tem uma fala do blá blá tinha dito claramente que, pra ele, é como se fosse a escolha de um monge, e não a escolha de um assexual. Então, aparentemente, pro Sherlock Holmes da BBC, ele tá muito mais próximo de um celibatário do que de uma pessoa sexual. E mais, ele ainda diz, né, dentro da perspectiva de roteirista dele, que se ele fosse sexual, não teria atenção nisso. Então, não seria interessante, não seria divertido. <risos> então, pelo visto, canonicamente, ele não seria. Mas, no nosso Red Canon... E aí? Olha, eu tenho uma questão com Sherlock Holmes ser visto como uma pessoa sexual. Na minha cabeça, como, como eu tô dizendo, gente, se vocês veem ele como sexual, bacana. Mas eu tenho uma questão, que é o fato de que, tanto no livro quanto na série, Sherlock Holmes, até onde eu saiba, ele foi concebido pra ser essa, essa coisa do sociopata altamente funcional. A sociopatia seria mais sobre essa questão dele ser uma pessoa que não se adapta à sociedade, que é mostrado Incessantemente, a todo momento, do livro, da série, ele não se relaciona, ele não entende, ele não consegue se adaptar no sentido de ser como as pessoas em sua volta, mas ele é altamente funcional, porque ele consegue se adaptar tipo, de uma forma racional a como ele vive e como ele opera ali. E o que eu vejo que são as características de que as pessoas veem nele a sexualidade o interesse dele em relações sexuais, em romance, em toque, em, em todo esse universo, eu vejo que isso foi escrito como parte do personagem para ser parte da sociopatia dele. E aí eu acho estranho pegar isso que deveria ser parte da sociopatia dele e visualizar como parte de uma sexualidade. Dá pra entender? E aí sempre me soa estranho a gente pegar essas características que foram escritas para ilustrar a sociopatia dele e interpretar como uma sexualidade. Mas consigo entender porque muitas pessoas veem. Uff, foram vários personagens aqui, né? Vamos ficar por aqui, então. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esses personagens e a sua opinião sobre a minha opinião. E eu também quero que você me diga mais headcanons assexuais que eu não mencionei aqui. Com certeza tem vários, tem vários. Não se esqueça de que eu sou o em todas as redes sociais. Beijinhos, até mais!